Neste episódio de GTA V, Play. tentar Play... Vamos fazer de arma nessa porra, vamos ver o que, que dá, vamos ver o que, que dá, peguei aqui, mano. Bom dia, oh, bom dia, dona Ana, beleza? Tudo bem com a senhora? Como é que tá aí as coisas, essa força aí? Beleza? Laura, e aí dona Laura, tudo bem dona Laura? Ó, oh, tá bonitona hoje, hein? Hum, vamos lá, vamos lá. É, velho, ela é fodona, filho. Dona Laura é zica. É, essa velha, essa Porra, mano, ela é minha mãe, cara. Aí tu me quebra, né, cara? Tá falando da minha mãe, né? Caralho, foi mal aí. Porra. Porra, oh, peraí, peraí. Peraí, Samu, peraí, Samu, dirige lá, pô, dirige lá. O problema agora é achar onde é, mano. Olha, é o seguinte, eu não tenho certeza, mas o bagulho que eu marquei ali é oficina de arma. Então, pode ser que seja ali, tá ligado? Porque só tem loja de armas ali, a oficina, mano. Não é possível. Só se eu trabalhei peguei o conserto de armas no, no tráfico, né? Caralho, Samu. Porra, tu pilota muito, hein? Tô pensando em ir a pé, cara. Mais seguro. Eu me sinto mais seguro indo a pé. Véi, sério que você vai parar no farol? Mano, você é Samu, pô, nós tá atendendo um resgate, mano. Cidadão tá morrendo, vamos lá. Não pega chamado não, hein, mano. Não atende chamado não, deixa para outro cara. Aí aí, ó, chegamos, chegamos. Vamos ver que desgraça é isso aqui. Ah, meu God do céu, cara. Eu fiz merda. Oh, vai, vai naí né, que eu vou pegar um refrigerante aqui, mano. Tu tem comida aí, velho? Eu tenho aqui alguma, você tem comida aí? não, pô. Caralho, mano. Porra, tu tá entrando pra vida do crime, pior que tudo, velho. Mano, aí vai ter que comprar, mano, sério, eu nem sei quanto eu tenho. Alô, quem fala? Licença, pode falar, amigo. Então, eu tava procurando obter um tipo de coisa aí pra vender, sabe? Só que o problema é que eu não sei onde que eu posso é, realizar a venda. Eu queria saber se tu não sabe, né? Se tu é novo aqui por aqui também. Sou, velho, eu sou novato. Tô aprendendo também, cara. Eu nem. Eu, depende do que você for fazer aí, eu também tô com dificuldade, velho. Você tá fazendo que tipo de trabalho? Ah, então, procurando uns cristais, né, cara? Só que... Complicado. Tá vendendo que crocodilo, eu... pedra, então você tá vendendo crack, é isso? Não, cara, cristal azul. Hum... Tá falando daqueles crack bem fodido, então, né? Mano, na verdade é o seguinte, eu acabei de trocar de profissão ali que eu tive um probleminha com alguns negocinhos de. Aquelas coisinhas de fogo, sabe? Que dispara aquelas. E não deu certo não, velho. Eu também tive dificuldade. Agora eu vou caçar aquele negocinho, aquele negocinho branco que os caras põem no nariz, tá ligado? Ah, tá ligado, sim. Só que. Não sei não, véio. ainda tem que caçar esse bagulho aí, tô esperando minha carona. Consegui fazer amizade com o Samu, local. Aí sim, hein. Foi, cara. Ent... Ah, beleza, cara, vou continuar. Mas se você, encontr... se você encontrar aí alguma coisa, se eu souber também, eu te aviso. A gente vai se vendo aqui, que é o ponto de encontro, irmão. É nóis. Pode crer, então. Boa sorte aí. E aí, mano? Fala aí, irmão. Que boa? Beleza, tranquilo. Vou ali ver um, um serviço legal, porque... Serviço legal tá dando grana não, mano. Tá que insista ainda, irmão. Tá difícil. Tá foda. Vem cá, mano. Não tem policial nessa cidade, não é? Você já viu algum policial aí? Não, mano, eu acabei de ler no chat aí que ainda nem tem nada on, vai. Tá, tá facinho, tá mole-mole, mano. Valeu, irmão, chegou minha carona aí. Valeu, vó. Valeu, valeu. Ô, periquito, caralho. Qual é, pô? Tá chupando um ovo, mano? Aí, aí, aí, ó. Arrumei um trampo bom. Vamos lá, vamos lá entregar um bagulho ali. Você conseguiu desenrolar lá o um negócio? Deu certo? Não, deu nada, pô. Caralho, que bosta. Você não queria trocar já, não, também, caralho. Ah. Eu acho que eu vou voltar a ser... eu Acho que eu vou voltar a ser... então. <risos> é mais fácil, pô. Então, mano, e o foda é que a gente não sabe quanto vai dar de dinheiro aí, mano. Mas aí, o pessoal tá falando para uns dois caras lá pra falar comigo. É, perguntou se eu vou ver algum policial aí e tal Falei que não, né, mano Realmente eu não vi, não tem, eu acho, né Daí os caras falaram Ah, mano, o serviço legal não tá dando não, mano Samu é bom que é mensal, né, mano Ah, é? Por presunto que tá caído no chão? Porra. Porra, velho. Então eu vou sair atirando nos caras e tu revive eles e ganha uma grana. Depois nós divide. Vamos comprar uma arma. Para ali, para aí, para aí. Mano, você assustou o cara aqui dentro, velho. Ô, oh, caralho, você tá assustando o cara aqui dentro. O cara não quer comprar o bagulho, mano. Fudeu mano, não quer vender o bagulho, acho que o cara, acho que o ADM bloqueou essas missão aqui mano Enquanto não tem polícia Acho que é por isso que não tá dando certo os bagulho mano Ah mano, acho que eu vou virar Samu nessa porra, vai tomar no cu Uh, vamos lá, vamos, vamos resgatar essa desgraça no mapa e se foda Ai, mas você dirige a viatura desse jeito, velho Não, não, não, pelo amor de Deus Vamos logo aí que eu tô doido pra ganhar alguma coisa Que eu já tô aqui 5 dias E não ganhei nem Bolsa Família, mano Trabalhar nessa desgrama É só chegar lá e pegar o Samu e já era? Aham, uhum, só tu se inscrever lá como Samu Colocar o uniforme e pronto Caralho Vamos lá na delegacia então Que eu vou me transformar em policial agora Por enquanto não dá Que acho que policial vai ser diferente, tá ligado? Aqui, pô. Aqui, aqui, aqui. aqui.